Como eu posso, com as mesmas pessoas, fazer mais com o mesmo, usando o seu time para resolver problemas ou gerando ideias? Por exemplo, vamos imaginar que você tem algum tipo de problema ah, nas áreas de, por exemplo, vendas, marketing ou até mesmo pós-vendas, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre os principais problemas ou estratégias de vendas, marketing ou, ou pós-vendas, eu vou falar de uma forma bem genérica. Bom. Primeira coisa que você tem que fazer é se você sabe realmente quais são ou qual é o seu problema. Se sim, parabéns. Agora é só você dar prioridade ao principal problema e começar a resolvê-lo. Se não, você vai precisar identificar o problema de uma forma urgente. Quando se identifica um problema, você já tem 50% dele resolvido. Lembre-se, em qualquer dos dois casos, você deve focar na solução e não no problema. Se você, por exemplo, vai resolver um problema de vendas, tente reunir um time de três, cinco, sete ou nove pessoas que podem estar envolvidas direta ou indiretamente com o processo de vendas. É, quanto maior a diversidade, na minha opinião, é melhor. Tá? E você vai começar uma sessão de brainstorm. Eu, particularmente, não recomendo sessões de brainstorm com mais de 10 pessoas, porque começa a ficar improdutivo e a sessão começa a ficar muito demorada. Tá? Então, você tem que ser bem ágil e bem objetivo nas sessões de brainstorm. Bom, mas essa decisão eu vou deixar por tua conta. É você que tem que liderar esse processo. Uma observação. Eu já estou considerando que você sabe fazer uma sessão correta de brainstorm. Tá? Mais uma vez, o foco é na solução do problema e não no problema. Na sessão, solicite sugestões aos participantes questionando assuntos sobre, por exemplo... Clientes, atendimento, gestão, treinamento, distribuição, mercado, público-alvo, campanhas, qualidade, processos, garantia, produto, serviço. Escolha uma só, tá? Escolha uma só, tá? Porque senão você vai começar a criar muita confusão durante a sessão. Então escolha um ponto e use esse ponto para você começar a sua sessão de brainstorming. Essa é uma forma produtiva, eficiente, simples e sem burocracia de resolver um problema ou, se você até quiser, geração de uma ideia, usando o seu time para você resolver isso. Você vai perceber que, às vezes, de onde menos se espera, pode surgir uma ideia ou uma solução definitiva para um problema ou até mesmo é, você vai ganhar tempo e começar a envolver mais o seu pessoal no dia a dia do seu negócio. Você vai conseguir fazer mais o mesmo usando o seu time. Se você nunca fez uma sessão de brainstorming, não se preocupe. No próximo vídeo eu vou explicar como fazer uma sessão correta de brainstorming. Até a próxima.